A paz do Senhor, meus queridos irmãos da nossa Assembleia de Deus em Pernambuco. Meus irmãos, nós queremos esclarecer alguns fatos, últimos acontecimentos, envolvendo a atual gestão da nossa Assembleia de Deus em Pernambuco, as denúncias que estão sendo feitas, em que uma delas culminou com uma decisão judicial, né, em que a Justiça determina a reintegração do presbítero Giovanni Cardoso aos quadros de obreiro da Assembleia de Deus em Pernambuco, presbítero Geovã Cardoso, esse que vos fala. E que a gente tem observado que alguns, alguns blogs, alguns canais do Youtube têm é, noticiado, só que a gente percebe que é um equívoco de algumas pessoas, talvez pela, é, pela interpretação aqui da decisão, não né? A decisão, a justiça determina após a citação e intimação do réu Ailton José Alves né, que é, a minha pessoa seja reintegrada à igreja. E aí a justiça determina que após esse prazo, caso haja uma desobediência por parte do presidente da Assembleia de Deus, a igreja estará pagando multa de 200 reais, multa diária, chegando até 10 mil reais. Isso é multa, não é determinada pela justiça, até porque nós fomos orientados por vários advogados, né? e a gente sabe disso, que cabe indenização, mas para que os irmãos fiquem tranquilos, irmãos, o nosso trabalho não visa tirar dinheiro de ninguém, muito menos da igreja. tá certo? Nós não requeremos indenização nenhuma. Nós requeremos aquilo que é de direito porque entendemos que a presidência da Assembleia de Deus, na pessoa de Ailton José Alves, vem é, praticando toda sorte de é, vamos dizer assim, de atentado ao direito das pessoas, ao direito dos membros da Igreja, a ponto, inclusive, de passar por cima de artigos né? artigos da própria, do próprio estatuto da Igreja. Né? E no processo que houve contra a minha pessoa, um processo movido por perseguição política, né? pelo fato de eu sair candidato... A vereador e o gestor Cândido de Freitas, aqui em Garanhuns queria que eu fosse o candidato da igreja, eu disse a ele que não seria, por alguns motivos, para não ficar preso na mão deles, porque eu queria ser político para trabalhar pela população, independente de ser evangélica, católica, espírita, independente. E aí começou a me perseguir, o presidente da igreja nunca quis me ouvir, e é importante a gente destacar isso, irmãos, porque muitos irmãozinhos nossos, né, espalhados por todo o estado de Pernambuco, por dois motivos, ou são inocentes demais ou muito maliciosos, né, defendem cegamente a postura de Ailton José Alves e aqueles que pensam como ele, de pisar no rebanho do Senhor, de pisar nas ovelhas do rebanho do Senhor, tomar decisões arbitrárias, sem pensar nas famílias, não é, transferir pastores de um lado para o outro, jubilar pastores, sem se preocupar com as famílias. A coisa é tão séria que determinado gestor aqui da nossa região, ele, quando ouvia essa mensagem, sabe de quem eu estou falando, não é? a filha dele namorou com um rapaz da igreja, e o rapaz resolveu terminar o namoro, e esse gestor queria, irmãos. Veja até que ponto chega a insanidade desses homens. Esse gestor queria que o rapaz pedisse perdão na igreja, publicamente, simplesmente porque terminou o namoro com a filha dele, alegando não é, que por ele ser um pastor importante, um pastor de nome, ele foi desmoralizado. Eu acho que ele quis dizer isso. Então vocês vejam, irmãos, que esse pastor entre aspas, ele sequer se preocupou com a filha dele, porque a partir do momento que aquele jovem pedisse perdão, o que é que a igreja iria pensar, irmãos? Que o jovem teria não é mexido com a filha desse gestor? E são tantas as decisões esdrúxulas, decisões equivocadas, ao arrepio da lei e ao arrepio da palavra de Deus, totalmente fora do contexto bíblico. não é? Então, irmãos, as pessoas, irmãos, é, ou inocentes ou maliciosamente, eles parecem que não leem o capítulo 34 de Ezequiel, né? Eu não vou ler o capítulo 34 de Ezequiel, versículos 1 a 11, mas os irmãos que estão ouvindo eu citar, leiam, irmãos. Não é para você ver a reprimenda de Deus contra os pastores que agem como essa gestão da Assembleia de Deus está agindo com o rebanho do Senhor. Tá certo? Mas eu quero destacar um texto importante, não é? diz bem respeito ao que estamos falando, para que alguns irmãos, né que estão aí vociferando maldição contra a gente e contra os irmãos sérios, homens e mulheres sérios da igreja, que estão orando e estão defendendo a nossa igreja contra esses desmandos praticados por essa gestão que aí está, né? falando, mas irmão, é... por que ir para a justiça? Eu quero ver para entrar no céu se vai colocar Jesus na justiça. É... Para que procurar? Para que expor a igreja? Irmãos, quem está expondo a igreja são aqueles que estão praticando desvios de conduta, e não somos nós. Quem conhece o presbítero Giovanni Cardoso, sabe que não vai encontrar, não vai encontrar nada para apontar desvios de conduta na minha vida, seja na minha vida social, familiar, na igreja mesmo, no meu trabalho, não vai encontrar. Né? Porque até hoje nós estamos desafiando Ailton José Alves, Cândido de Freitas, e essa gestão da nossa igreja apontar, tá certo? Algo que manche a nossa conduta moral, ética e cristã. Eles não conseguem, mas nós conseguimos sim apontar os desvios de conduta deles. E aí, irmãos, o texto de 1 Coríntios, capítulo 6, quando Paulo diz Os algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Irmãos, esse texto aqui, Paulo exorta a igreja de Corinto porque os irmãos lá, em Corinto, estavam qualquer coisa ameaçando uns aos outros, irmãos, coisas banais, coisas que se resolvem numa conversa. Porque coisas graves nós devemos sim procurar a justiça, mas antes devemos procurar os nossos líderes, tentar conversar com eles nos gabinetes, nos bastidores ou em casa, pessoalmente, para ver se resolvemos. Mas com Ailton José Alves, com gestores como Cândido de Freitas, como Isaac Silva e outros irmãos que têm espalhado pelo estado de Pernambuco que estão matando almas, assassinando almas na nossa Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco, com esses homens não há conversa. É? eu enviei e-mails para Ailton José Alves, fui levar uma carta pessoalmente, me deixaram esperando mais de três horas no Templo Central, para depois me atender, ele nunca me respondeu, irmão, nunca quis conversa. Eu disse para ele, pastor Ailton, por favor, não tome nenhuma decisão contra a minha pessoa, baseado nas informações de Cândido de Freitas, me ouça, por favor, procure os pastores que antecederam Cândido de Freitas aqui em Garanhuns, desde a minha mocidade, procure saber quem é o presbítero Giovanni Cardoso, quem é a família dele. Mas Ailton José Alves não quis saber, porque ele é muito ocupado. Ele virou um empresário, um homem muito ocupado, um homem muito rico, um homem de muitas posses, e não tem tempo, ele perdeu o perfil de pastor de ovelhas. Ele não tem tempo de interagir com as ovelhas. Ele coloca, inclusive, seguranças no púlpito da igreja. Eu desafio qualquer irmão, quando terminar o culto lá no Templo Central, subir naquele púlpito para falar, para abraçar o seu pastor, conversar com ele, como uma ovelha conversa com o pastor, porque é barrado, é barrada pelas seguranças de Ailton José Alves. Ele perdeu completamente o perfil de ungido de Deus, irmãos. E aí os irmãos ficam, por que a justiça? Aí é um comentário aqui no capítulo 6, irmão, nesse texto, Ir a juízo perante os injustos, na Bíblia de Estudo Pentecostal, diz o seguinte, quando ocorrem disputas banais entre os cristãos, isso deve ser julgado na igreja e não na justiça secular. Veja, disputas banais. A igreja deve julgar entre aquilo que é certo ou errado, dar o seu veredito e disciplinar o culpado. Isso não significa, Paulo aqui não está dizendo, que o crente não possa ir à justiça em casos graves, ligados a incrédulos. Veja, está falando de incrédulos. Mas vamos à frente que vai falar dos crentes também, dos supostos crentes. O próprio apóstolo Paulo apelou para o sistema judiciário mais de uma vez, Atos 16, 37 e 39, Atos 25, 10 e 12. Por que será, irmãos? Os irmãos acham que por que Paulo apelou para o julgamento de César, para o julgamento de Roma? Eu apelo para César, por quê? Porque Paulo não confiava mais no julgamento das autoridades judaicas, os pastores da época estavam corrompidos, irmãos. Não tinha conversa com eles, eram homens corruptos. Paulo não está dizendo aqui que, que a igreja deve permitir que seus membros abusem, veja, ou maltratem ilicitamente dos inocentes, como viúvas, crianças ou indefesos. Pelo contrário, Paulo fala de questões em que é difícil determinar quem tem razão. Casos pecaminosos ostensivos não devem ser tolerados, mas tratados de conformidade com a instrução de Cristo. Além disso, quando um suposto irmão continua o comentário, um suposto irmão, entre aspas, um suposto pastor, um suposto líder, um suposto presidente de igreja, se divorcia ou abandona sua família, ele dá o um exemplo de divórcio. Mas nós queremos colocar vários exemplos aqui. Se divorcia de sua família e se recusa a sustentar sua esposa e filhos com pensão alimentícia, uma mãe com motivos justos e ante a necessidade dos filhos pode apelar para a justiça. Paulo não defende a ideia de deixar os violadores da lei defraudarem o próximo, nem sem uma ameaça à vida e ao bem-estar dos outros. O que está acontecendo com a gestão da nossa igreja é isso, irmão. Supostos irmãos, supostos líderes, defraudando o próximo, humilhando, violando o direito de, de ir vir dos membros da igreja. A coisa é tão séria, irmão, que essa gestão atual que é proibir, inclusive, as pessoas de se manifestarem nas redes sociais, de, por exemplo, elogiarem líderes de outras igrejas, de elogiarem outras igrejas que estão chegando à cidade. Fizeram isso. Pegaram as minhas postagens no Facebook e colocaram no processo para tentar justificar o meu desligamento. Homens néscios, homens loucos, como esse gestor aqui da nossa região, que queria que um jovem pedisse perdão, porque acabou o namoro com a filha dele. Nós temos, irmão, uma gravação de 39 minutos, que foi gravado no gabinete do evangelista coordenador da Área 34, e que hoje foi transferido para a cidade de Lagedo, aqui pertinho da gente, em que esse homem cria o maior problema com uma família que está triste lá na Área 34, simplesmente porque a filha, a menina dessa família, uma jovem, cortou o cabelo dela porque o cabelo dela estava se quebrando por conta de, de, de muito produto químico, esse negócio que as mulheres fazem, né, de escova, que vai terminando prejudicando o cabelo. E aí, o cabeleireiro orientou ela a cortar o cabelo para que nascesse novamente. Então, irmãos, esse coordenador desequilibrado criou o maior problema e nós temos esse áudio esse gravado 39 minutos, porque os irmãos estão gravando. Nós estamos orientando em todo o estado de Pernambuco, irmãos. Homens e mulheres de Deus, sempre que forem chamadas por gestores para ir ao gabinete, primeiro, não aceite. Diga, pastor, vem à minha casa. Porque a Bíblia me ensina que pastor deve ir à casa da ovelha e não a ovelha está em gabinete. Até porque muitos desses gabinetes não merecem confiança. Nós vemos aqui por garanhões, irmão. O gabinete do, do, do gestor Cândido de Freitas não merece confiança. Ele é o primeiro a falar o assunto que foi tratado no gabinete. Ele e alguns presbíteros ali que trabalham ao lado dele não merecem confiança. Só o fato de alguém chegar ali naquele gabinete, aqui na cidade de Garanhuns, sem falar nada e sem entrar, já começa os comentários. Eita, será que pecou? Será que isso? Será que é aquilo? Então, os irmãos, tem que estar atento a isso, irmão, para não exporem a sua vida, nem exporem a sua família, porque muitos desses homens perderam a confiança há muito tempo. E aí, irmãos, nós vamos para a Bíblia, mais uma vez, para tentar calar. Que a gente não vai calar, mas tentar, pelo menos, orientar. Esses irmãos desequilibrados que vêm às redes sociais falando cada coisa, dizendo, olha, o irmão fala tanto sobre cargo e agora está requerendo cargo na justiça. Irmãos, quem conhece Giovanni Cardoso, esse que vos fala, sabe que eu nunca corri atrás de cargo nem função na igreja. Agora, sabe de uma coisa, que sempre que estive escalado, sempre que eu ocupei cargo na igreja, sempre procurei fazer o melhor para Deus e apresentar o melhor e dar comida quente para a igreja, e não comida arrequentada, quem me conhece sabe. Nunca quis aparecer, agora, a partir do momento que é me dado a oportunidade, eu sou obrigado a ter algo para transmitir para a noiva de Cristo, para o rebanho do Senhor. O nosso objetivo aqui, irmãos, você que tem postado nas redes sociais, achando que a preocupação do presbítero Giovanni Cardoso é com cargo, você está enganado. A nossa preocupação aqui é com justiça, é que a justiça seja feita, você não tem ideia do número de presbíteros obreiros espalhados por todo o estado de Pernambuco, escanteados. Humilhado com a sua família humilhada por essa gestão hipócrita que está aí. Homens de Deus sérios que estão encostados simple, simplesmente porque contrariaram o gestor da sociedade, o homem intocável. E aí muitos irmãos usam aquela ideia, irmão, não toqueis nos ungidos do Senhor, irmão. no ungido de Deus ninguém toca. Homem ungido por Deus e que está conservando a unção de Deus, ninguém toca. Agora o homem que um dia foi ungido e se desviou, com Saul. Esse aí precisa ser confrontado, precisa ser tocado, para aprender a tratar o rebanho do Senhor, entender que a igreja pertence a Deus e não a Ele. Ah, mas, mas Davi disse não, longe de mim tocar no ungido do Senhor. Irmãos, a unção de Saul Deus retirou dele e colocou em Davi. Saul não tinha mais unção nem graça. E Deus, por várias vezes, colocou Saúl nas mãos de Davi, para Davi matá-lo. É verdade que hoje ninguém vai matar literalmente ninguém, irmãos, nós vamos matar o pecado. E esses líderes, desviados por estarem tão cobertos de pecado, do alto da cabeça à planta do pé, eles se magoam, eles se sentem ofendidos, não é? Se sentem ofendidos. Então, Davi, irmão, ele fez aquela opção de não tocar no ungido do Senhor. E aí nós queremos destacar, irmãos. Nós queremos destacar alguns três textos bíblicos. O primeiro é esse que nós acabamos de citar, não é, de Davi, e nós vamos explicar melhor, porque Deus colocou Saul nas mãos de Davi para Davi matá-lo. Mas foi uma opção de Davi, Davi resolveu, não vou tocar no ungido do Senhor. Ele achava que Saul continuava ungido, porque ele amava Saul, ele respeitava Saul, ele considerava Saul, mas na verdade, Saul já não era mais ungido de Deus. E Deus resolveu honrar essa obediência de Davi e deixou consignado para nós. Mas isso não deve ser usado como doutrina. A mesma coisa, irmãos, veja como Deus é tremendo. Ele honra a ignorância, a forma de nós falarmos com o coração é, é, é, feliz, com o coração é, é, despojado de malícia. E ele deixa registrado como deixou registrado lá em João, capítulo 21 de João, o último versículo do Evangelho conforme escreveu João, João cheio de Deus, emocionado, ele chega a falar dos milagres de Jesus e ele diz o seguinte, olha, o último capítulo, versículo 25 do último capítulo, capítulo 21 de João. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido eu, que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Olha, irmão, Jesus palmilhou três anos na terra, fez inúmeros milagres. Evidente que, se fosse colocar tudo nos livros, caberia, irmão, em uma sala pequena de 9 metros quadrados. Sem sobra de dúvida, caberia. Mas João, no afã de exaltar Jesus, ele diz, eu acredito que nem no mundo todo caberia. E Deus deixou consignado. Assim como aquele episódio, irmão, quando Josué fez o sol parar. A Bíblia diz que o sol parou. Josué não era geógrafo como, por exemplo, eu sou, eu estudei Geografia, me formei em Geografia, e séculos depois, Galileu, Galilei, prova pela ciência, está provado, comprovado, e nós sabemos que quem parou foi a Terra, não é, irmãos? Porque o Sol, ele está lá parado, estático, no lugar dele, ele não sai do lugar. Quem sai é a Terra, a Terra gira em torno do Sol, durante 365 dias, no seu movimento de translação, que é o ano, durante o um ano todo, e gira em torno do seu eixo, no seu movimento de rotação em torno do seu eixo, que são as 24 horas do dia. Portanto, quando Josué disse, Sol, detente em Gibeon, e tu lua no vale de Ajalon, na realidade, quem parou foi a Terra, não foi o Sol. Mas está escrito lá, Deus deixou, consignado, e cabe a nós inter interpretarmos, inclusive com a ajuda da ciência. Com a ajuda da ciência, irmãos. Amém? Então, irmãos, esses irmãos pobres de espírito, pobres de conhecimento, irmãos que muitos deles não leem a Bíblia como deveria e nem oram como deveriam, levanta essa tese de Davi, não toqueis no ungido. Em ungido ninguém toca, irmão. Toca em obreiro desviado, que precisa ser corrigido publicamente, como Paulo escrevendo a Timóteo, não é? Paulo escrevendo a Timóteo, no capítulo 5, versículo 1 orientando Timóteo a repreender um grupo de presbíteros desviados e problemáticos que existiam na igreja que Timóteo tomava conta, ele diz no versículo 20 do capítulo 5, olha Timóteo, aos que pecarem, repreende os na presença de todos, para que eu, também os outros tenham temor. Então Ailton José Alves e os que pensam e agem como ele, estão sendo e precisam ser repreendidos publicamente, porque não querem ouvir ninguém pessoalmente. No capítulo 2 de Gálatas, um pastor da igreja, Repreende o pastor mais antigo. Paulo repreende Pedro. Depois você leia na sua Bíblia, Gálatas 2, versículos 11 a 14. Paulo repreendeu. Ele disse, eu o resisti na cara, porque Pedro tornou-se repreensível e dissimulado na frente de incrédulos e na frente de novos convertidos. Leia, Gálatas 2, 11 a 14. E muitos exemplos, irmãos, que nós temos na Bíblia. Exemplos tremendos, em que as pessoas usam muitos desses exemplos, de forma equivocada, porque aprenderam de forma errada, dissimulada e direcionada para ofender as ovelhas, como a congregação de da Datã e Abirão. Dizem, vocês são a congregação de da Datã e Abirão. A terra vai se abrir para engolir vocês. Olha, irmãos, a terra pode até se abrir para nos engolir, mas não por esses motivos. Porque enquanto estivermos aqui, a gente está sujeito a morrer de qualquer jeito. Não tem nenhum problema. Agora, com, relação, com dolo pelo fato de estarmos nos levantando contra a igreja, contra o ungido primeiro. Que ninguém é louco se levantar contra a igreja do Senhor. Nós estamos nos colocando em defesa da nossa igreja Assembleia de Deus em Pernambuco, que é uma igreja séria, uma igreja de história, uma igreja que tem homens e mulheres de Deus sérios, que estão orando e intercedendo. É por isso que essa igreja continua de pé. Mas que existem algumas pedras de tropeço, e essas pedras de tropeço estão na liderança principal da igreja, irmão, criando sérios problemas à nossa igreja. E aí dizem, vocês são a congregação de Coré, Datã e Abirão. Primeiro, irmão, vamos entender a história. Datã, Coré e Abirão eram da tribo de Levi, da mesma tribo de Moisés e Arão, e eles se levantaram durante anos contra Moisés e Arão porque eles queriam usurpar a cadeira de Arão no sacerdócio e queriam usurpar a cadeira de Moisés na liderança de Israel. Eram homens malignos, homens invejosos, homens que não eram exemplo. E Moisés e Arão eram exemplo, diferente de, muitos, de alguns líderes da nossa Assembleia de Deus em Pernambuco, que não, que não são exemplos sequer para a sua família, quanto mais para a igreja. Então, queridos irmãos, que Deus nos ajude e nos abençoe e continue orando por nós. A nossa igreja está passando por um período de transformação muito grande e muitas coisas acontecerão. Aguardem, orem, intercedam e saibam que a nossa Assembleia de Deus Pernambuco sairá de tudo isso muito mais forte do que antes e crescerá com saúde e dignidade, e não inchando e sem dignidade. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.